Bora pra testar um CF né, opa, falta aqui para arma, para pra minha arma aqui, vamos testar aquele CF bonitinho É, uma nova, uma nova coisa que teve no servidor, imaginava hein, ele ter que pirata, ia ter CF Tinha tanque né meu filho, diferenciado, é com nós aqui ó, terno do Goku, ó pra você ver, muito daorinha Embora que bora, chefe da copa ó, pode vir aqui, beleza, tranquilo, ó, só pega o Hit embaixo dele viu galera Caso você vem aqui fazer. Daqui ele ainda quer ver. Foi. Entrou esse CF hoje no jogo, entendeu? No dia que eu tô gravando. Daí, basicamente, é isso, né? Um CF nossa, aí tem às 1 hora da tarde. E tem das 1 às 2 E das 18. Não, 17h às 18. Que no caso é 7 horas até 8 horas. Deixa eu voar nele aqui. Mas pra vocês verem, a gente já vai configurar a vida dele. Eu acho que um negócio bem da hora, galera.